Dr. Gerlando Nogueira é clínico geral, oferece atendimentos de ultrassonografia, tratamentos de obesidade e medicina do trabalho aqui na Climop. Se você deseja agendar uma consulta com o Dr. Gerlando Nogueira, basta vir aqui na recepção e marcar um horário. Não perca mais tempo e garanta sua consulta agora mesmo. Conteúdo da Climop. Clínica Médica de Piranhas.